E você vai tomar eu estou, cara. eu estou tão feliz nessa grandiosa season Que está tendo com essa Boa. grande gestão Onde você tem que ah, farmar ah, igual um escravo ah, Filha ah, da puta para chegar final de semana Não ter, ter uma, uma arma no baú e igual Ontem eu não tinha, tinha arma no da baú Daí chega hoje Não sei porquê, mas hoje Em plena terça-feira Tem arma no baú, vai entender Vai entender Vai entender Às vezes